Essa proteção, feita por meio de serviços, de benefícios, de programas e de projetos, está organizada desde 2005 no Sistema Único de Assistência Social, fruto da luta das trabalhadoras e trabalhadores pelos direitos socioassistenciais. O SUAS é gerido pelo Estado com participação da sociedade civil. É um direito e todos nós temos que saber disso. Eu sou beneficiária